Sou Paulo Mauros, psicólogo de Brasília. Durante muito tempo eu trabalhei com a nossa diversidade social, étnica, cultural, eu fui Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Nessa época, eu fui presidente do Conselho Nacional LGBT. Para mim foi uma experiência riquíssima trabalhar e lutar junto com essa nossa bela e humana comunidade LGBT. Com seus dramas, com suas grandes qualidades. Eu respeito a diversidade, a psicologia respeita a diversidade.